Fala galerinha Bom Tá aí o esperado Tanto que a gente pediu E chegou o escapamento Vax W1P E a gente vai fazer hoje aqui um unboxing um Vamos abrir esse cara Vamos ver como é que vem Usar uma ferramenta pontiaguda Vamos lá, vamos lá Por onde a gente abre Bom, Ele é por todo lacrado Aqui Acho que... vamos ver como é esse menino. Expectativa: será que vai vir, vir, vir só tijolo aqui dentro? Um cartão com Sérgio Malandro dizendo: e yeah, aí? Yeah! Pegadinha é do malandro. Blu, blu. Porra. Aí, eu... Aí eu vou virar a desgraça. Vou abrir aqui. Será que era por mesmo Acho que não. O que é pra é essa miséria, mano? Não posso ver esses movimentos. Vamos abrir aqui agora. Agora sim. Balsa, um adesivozinho, né? Um pedaço da curva e o bonitão. sentar aqui. Olha oh, a minha cadeira o que é? Um bolinho de. Um bolinho de pilates. Aqui é pra, pra fazer exercício em casa. E aí? Gostaram? E ela é diferente, né? O outro. Essa vento aqui não roda, é fixa. Ficava na ponta de cá. Mudaram o projeto. Então, esse é um VAX tirando W1P. É... Comprei pelo Mercado Livre, na loja. Qual a loja? Turuna motos, aqui. Turuna motos. Para a curva dele, vamos abrir aqui. Manual Um anel, sabe lá deus pra que serve Ah, pra prender aqui Um adesivo Vax Outro adesivo da Vax A abraçadeira e as borrachinhas, né? Pra não machucar Bom, aqui é o cano, né? Preciso abrir? Segurei. Quetinha em câmera, prontinho. E o cano. Então, esse é o kit. Escape. O um pedaço da ponteira, né? Que vai encaixar aqui. Conselho desse esse anel. Não, mito. É pra cá. Esse anel deve ser pra cá. Pra cá eu acho que não, deve, deve pegar aqui mesmo. Parafuso. Abraçadeira as borrachinhas pra não machucar o escape. Bom, aqui pra hum, deve ser para afastar, para não vou ficar colado. Bom, galera, é isso aí. Esse foi um box do escape vac tirando um P. E da próxima, até mais.